Beleza galera, canal X-Game go no ar, meu nome é Carlos Rissato e você pode curtir aí o canal, se inscrever é, clicando aí embaixo e badalando o sino com certeza. Hoje o que que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre PS3. Ah, todo mundo sabe que os jogos já estão disponíveis, né? Os jogos da PSN Plus, né? Então os usuários aí do PS4 já podem baixar Fornor e Hitman aí nos seus consoles. Basta ter uma conta ativa e você vai baixar o jogo. Mas também esse mês de fevereiro marca o fim de uma geração, o fim de uma era que é o PS3. Todo mundo sabe que todo mês, né, a Sony lança um jogo de PS3 lá a galera baixar dentro da plataforma. Plataforma, né? E para quem tem o PS3, né? Porque a Sony é aquela coisa, né? A Sony ela não deixa você jogar os jogos do PS3 no PS4, tá? Então você tem que ter o PS3 para jogar o jogo. E aí você podia baixar alguns jogos tendo PS3 com a sua conta, né? E deixar ali na sua PSN, né? Na sua dashboard lá para jogar. Mas chega o final, né? E a Sony resolve fazer de uma forma épica isso. Então ela vai. Lançar aí a lançou né já tá para baixar o Metal Gear Solid 4 né a franquia aí é consagrada no PS3 que teve muita marca aí a aposentadoria né do guerreiro né e é um jogo aí bem bacana para se jogar que fez sucesso aí com certeza na plataforma do PS3 tá então a galera que tem o PS3 pode entrar com a sua conta lá pode baixar com certeza com tranquilidade o jogo aí para o seu console Tá? E aí a gente fica né, esperando né, que a Sony de repente tenha o respeito aí com a galera, né? De repente lançar alguma coisa, alguma forma de jogar alguns jogos aí do PS3, também no PS4, né? Uh, ou esperar aí na próxima geração alguma coisa. Porque uh, em relação a essa questão, né? A gente sabe aí que há um respeito muito grande na outra comunidade, Na comunidade do Xbox, aonde você joga o jogo do, na retrocompatibilidade, agora liberado aí. A retrocompatibilidade do Xbox clássico Mas isso aí são coisas de mercado Cada mercado tem o seu ah, Jogar também coisa antiga é legal Então é, se você não tem um PS3 Está baratinho o PS3 Para você adquirir usado numa OLX aí, No mercado livre Você vai lá, às vezes tem aquele amigo Que está vendendo aquele aparelho né? Só tem uma coisa né? Igual o pessoal foge do primeiro Xbox né? O 360 lá A primeira versão arcade Fuja do fete do PS3, do caso do iLoad, né, então não tem como não falar de uma forma técnica, pega lá um PS3 Slim, Ultra Slim e seja feliz aí jogando Metal Gear Solid 4. Um abraço a nós, esse aqui é mais, uma, mais um vlog news aqui do nosso canal X-Game Go, curta aí e mande seu recado na dashboard abaixo. Um abraço, até mais!